Tropa, como muitos de vocês devem saber, Dilma estava pronto para ir à China, com sua mala pronta, com todos os seus empresários corruptos ao seu lado, como os irmãos da JBS, os Batista. Mas, aparentemente, ele cancelou. A gente tem que fazer essa pergunta: foi mesmo por pneumonia, ou há algo mais abaixo disso tudo? Para Dilma. A chance de ir à China era a chance de virar a economia a seu favor. A Bolsa, passando abaixo dos 100 mil pontos, ele precisava de uma grande potência o ajudando. Só que a China não é um país bagunça, como a gente pensa. Eles não chegaram onde chegaram à toa. independentes são comunistas, perversos na maneira que nós entendemos aqui no canal a China é um país extremamente sério e seus líderes não vão negociar com outro líder que pode ser deposto a qualquer momento e ter todos os contratos recisos é isso que nós estamos vendo na minha opinião Lula não está cancelando a viagem porque está doente primeiro a gente vai analisar essa história de pneumonia leve um dia antes tal tá Dilmo rindo pra caramba, tirando onda da cara do Moro, chamando de armação aquilo. E eu lhes digo aqui, uma pessoa que tá chamando tudo de armação é porque ela arma pra tudo. Pra tudo tem uma historinha, uma narrativa, uma fake news e uma mentira dessa turma da esquerda. E aí, quando eles planejam ir para a China, de que maneira... Eles querem fazer levando os empresários, levando seus ministros. Agora Dilma é presidenta do BRICS. Vamos negociar com os chineses. E aí vem um escândalo do Sérgio Moro e de repente ele fica doente. Vamos ver aqui. Primeiro estou com o Círio Libanês, uma print do site. Pneumonia: Mitos e Verdades. É uma matéria de 2017. Algumas pessoas podem ter apenas princípio de pneumonia. Aqui diz o seguinte, que é um mito. Princípio de pneumonia não existe. A pneumonia ocorre quando os vírus, bactérias ou fungos chegam aos alvéolos, local do pulmão, onde são feitas as trocas gasosas entre o ar atmosférico e os gases presentes no sangue. Se esses agentes não chegam aos alvéolos, mas apenas nas... Traqueias e nos brônquios, inflamando-os, trata-se de uma tranqueobronquite, explica a doutora Eunara. Esse tipo de inflamação, chamada erroneamente por algumas pessoas de princípio de pneumonia, pode gerar sintomas como tosse, rouquidão e dificuldade para respirar devido ao excesso de muco, que faz com que esses brônquios fiquem mais estreitos dificultando o funcionamento do sistema respiratório Então essa história de pneumonia leve não existe meus queridos ou você tá com pneumonia e nesse caso você está extremamente ferrado você não tá um dia antes dando risada da ah, ah, ah, ah, armação do Moro ah, ah, foi tentativa de assassinato ah, ah, ah, ah. e aí você tem o caso aqui de vários escândalos aparecendo como a gente mostrou no vídeo anterior do e-mail Lula Livre no celular do bandido do PCC vários outros problemas aparecendo vários escândalos relacionados e o filho dele o Lulinha tem o mesmo advogado que o bandido do PCC o Brasil inteiro tá vendo e aí o que que ele faz tô doente gente tô doente tô doente tô com pneumonia não dá mais nem vai para e aí o que, que a gente tem da China aqui primeiro? Tinha notícia aqui da UOL. Lula vai levar a Xi, o Xi Jinping, líder supremo da, do Partido Comunista Chinês, ideia de criar grupo de países pela paz na Ucrânia. Ah, a matéria aqui é do dia 24 de 3 de 2023. E é a coisa mais idiota que alguém poderia propor. Nós acabamos de ver esse mesmo Xi Jinping, nada mais nada menos, aliado ao Putin. Ambos ouvindo um hino do outro, apertando as mãos e declarando que um vai apoiar o outro de forma ali plena. Então que imbecil vai chegar lá para o Xi Jinping e falar oh, "Eu acho que a gente devia pedir a paz para a Ucrânia. What? Imagina você... É um líder chinês e é uma classe, só para vocês entenderem uma coisa aqui, o Xi Jinping ele não é eleito coisa nenhuma, gente. O Partido Comunista Chinês é uma sociedade onde o líder deles foi criado para ser líder. Você não vê o Xi Jinping no Twitter falando merda, você não vê o Xi Jinping dando entrevista burra como faz o Dilma, falando que é armação, não sei o quê. Ele se comporta como um lorde, porque ele é um político, ele foi criado, é uma classe de políticos. Então ele simplesmente não fica fazendo palhaçada como nossos governos, é completamente diferente. E aí ele olha uma coisa dessa e, tá, e parece coisa de louco. Ele sabe que o Lula só está jogando ali para o seu próprio público. Naquela história de, ah, eu vou resolver tudo numa cervejinha, vou resolver tudo numa cervejinha. Cadê? Estamos esperando. Mas fica com essa história não oh, vamos criar um grupo de países pela paz do Câncer. Com certeza a China, que tá, acabou de dizer que está aliada ao Putin, não vai participar e agora como é que fica o Lula vai boicotar a China vai boicotar a Rússia vai se aliar aos Estados Unidos é melhor a gente nem ter negócio com esse país deve pensar o Xi Jinping só que é mais do que isso ele tinha grandes esperanças de que ia causar uma revolução de que ia para a China ia trazer negócios e, e, e investimentos e nossa bolsa ia voltar a crescer e empregos e aí vem um grande escândalo como esse, e você acha que o quê? Que o Xi Jinping vai parar o dia dele para ouvir o que o Lula tem para propor? Uma comissão que a gente nem sabe quem ia pagar. Quem ia pagar por essa viagem toda? Para sem empresários irem para lá, e não só empresários, tinha gente ali de diversos associações de trabalhadores, sabe? Sindicatos, não tem nada a ver com a Shida. Por quem ia pagar tudo isso? Será que faltou dinheiro? Ou simplesmente a China falou: olha, não vai ter negócio? Ou vocês arrumam uma casa aí de vocês, mostram que vocês têm alguma governabilidade. Porque se em três meses você já despencou, a sua economia está caindo, por que você vai negociar com um cara desse? Você vai negociar com uma empresa que está falindo? Uma empresa que acabou de tocar, trocar o CEO dela e ao invés de crescer, não, já estava já em 120 mil pontos, agora já baixou para 100 mil pontos na, no, no, na economia. Que tipo de negócio eles querem fazer? Nenhum. A China está querendo que a gente entre em falência para a mesma coisa que aconteceu na África do Sul. Revoluções e não sei o que, e vamos matar todos os brancos, e mataram todos os brancos da África do Sul, tiraram a vida dos fazendeiros, invadiram as fazendas. Hum, a gente olha para o Brasil e estão fazendo a mesma coisa. É a mesma história sendo repetida aqui. O Lula declarando guerra ao agronegócio, o agronegócio é fascista, o agronegócio é capitalista e não sei o quê. E tiram a vida desses fazendeiros, depois colocam a turma do MST e vocês acham que eles vão conseguir produzir alguma coisa? Quando foi a última vez que você foi no supermercado e tinha lá arroz do MST, feijão do MST, ovo do MST, não tem nada. Eles não produziram nada e nunca vão produzir nada. Agora o Lula vai lá tirar uma foto com uma abóbora canha, que não tem mais picanha agora, abóbora canha, produzida pelo Agro, e diz que quer alimentar os brasileiros, que os brasileiros, todo mundo vai plantar abóbora em casa. É loucura ou é simplesmente alguém em desespero? E aí, pra não dar mais entrevistas, pra simplesmente calarem a boca do Lula, não, vamos inventar que ele tá doente. Vamos colocar ele no hospital, não deixa ele falar pra ver se essa poeira baixa. Não, daqui a pouco... Vamos falar de Big Brother? Vamos falar de Big Brother, meu... Não vai colar. Então a China não quer negociar com o presidente que está despencando. Talvez se o Chuchu aparecer lá seja mais uma oportunidade para eles, mas com o Lula não há negócio. Então, imagina, ele não está cancelando essa viagem porque está doente. Primeiro porque pneumonia uh, leve nem sequer existe. princípio de pneumonia. Ou você está todo ferrado com pneumonia, ou você não está pneumonia. E depois não tem por que a China negociar com esses caras véio. certo porque simplesmente o Brasil já tá sendo destruído e eles vão fazer exatamente como fizeram na África do Sul depois que tudo entrar em falência eles vêm compram tudo e aí vocês terão os novos patrões chineses aqui no nosso país para eles é ótimo que nosso país entre em falência e talvez seja até o design deles então quero saber a opinião de vocês participem na nossa oitava rifa, é muito fácil, só ver no link lá na descrição, tem meu número de celular caso vocês queiram tirar alguma dúvida e até a próxima. Tchau, tchau.